em que dá-lhe diretrizes para que você possa votar, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, e algumas, algumas coisas assim extraordinárias. Então, leia, depois disso você tira as suas conclusões, tá bom? Uh, deixa eu chamar aqui ele, né com a alegria que eu trago aqui o nosso querido Rogério Tobias, para a gente poder conversar um pouquinho. Rogério, como é que você está, meu queridão? Chega para cá, chega junto com a gente, é sempre um prazer ter você por aqui no programa Negócio Fechado. Como é que estão as coisas por aí em Belo Horizonte? Tá feliz hoje, Rogério? Eu, eu noto uma alegria no seu semblante hoje. Bom dia, filha Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Como é que está Boston aí? Tudo, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Eu noto uma alegria no seu rosto, na sua face. O que que te faz? O que que te traz com, com toda essa alegria nessa manhã, meu querido? Eu já estou pensando aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, ah. a final do Cruzeiro e América. Mas não que eu tenha nenhum tipo de, de lógico, referência nesse lógico, eu entendo. aspecto aí, né? Eu entendo, lógico. Frio, 25 graus. 25 graus? Que beleza, hein? E sábado um dos maiores é, é, períodos de calor na história de Belo Horizonte. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Já estou pegando uma passeia para ficar dentro da água, né? Rapaz ah, do céu. Então, como diz o outro, tem um sol para cada um aí em Belo Horizonte também, né? É quente todavia. É, é assim. <risos> tá ah, das... Que legal. Vamos lá, né, Brasil? Brasil é o um calorão mesmo. Gente, o Rogério Tobias, professor é, universitário, participa sempre com a gente, consultor de empresas, cara extraordinário de uma sabedoria gigante, né? Apresenta o programa Marketing aqui na TV e na Rádio Negócio Fechado todas as sextas-feiras ao meio-dia ou 12 p.m. aqui nos Estados Unidos, uma da tarde ou 13 horas aí no Brasil, e sempre falando dos, dos mais variados assuntos para você que é empreendedor, né? E hoje aqui no programa nós vamos falar das perguntas mais comuns é, sobre marketing aí feitos, feitos pelos empreendedores, né? O que, que o Rogerão passa aí nos programas e o que, que o pessoal é, geralmente pergunta para ele, né? Vamos lá, vamos começar aqui esse papo. Uma das perguntas que são mais feitas aí é como que eu divulgo a minha empresa. Pode vir com a gente aqui no programa também, viu? Inclui isso aí, Rogério, na sua, na sua lista aí, viu? Ah, bacana. Estamos juntos aí. Essa é uma das perguntas que você está me fazendo aí. É a mais comum feita pelos, pelos empreendedores, uhum. principalmente aqueles que estão realmente começando, ou aqueles que também ainda estão né, é, naquela fase de ainda não, não não a coisa não funcionou completamente, uhum. então a gente tem falado que tem vários tipos de mídias vai depender muito do orçamento vai depender do momento também da empresa, então nós temos aí é, todo tipo de propaganda todo tipo de mídia que pode ser usado nós temos a mídia eletrônica a rádio, né, nós temos aí a internet é, quando voltar o cinema também é uma coisa que funciona muito bem mas nós temos, por outro lado, mídias alternativas. O pessoal é, achando sempre que tem que ter milhões. Pra... Não, você pode utilizar várias mídias alternativas. Então, por exemplo, ó, nós temos carro de som aqui no Brasil, panfletos, o banco de praça. Esse tipo de, de mídia que você coloca o seu nome é, nas diversas possibilidades a, autorizadas normalmente pelo governo. Né, o outdoor, vários tipos de mídias. Que tem, se você estudar, cada empreendedor deve verificar a relação da sua cidade e verificar que tipo de mídia vai funcionar para o negócio dele. Então, não é sair comprando qualquer mídia, não. O pessoal vai lá vender. Não, compra aqui, compra aqui e tal. Então, é importante que a gente saiba exatamente o nosso negócio e o tipo de mídia que vai atingir aquele público que nós é, escolhemos. Então, de acordo com o que você está dizendo aí, eu preciso primeiro, antes de tudo isso aí, saber do meu público-alvo. Eu preciso conhecer primeiro para me sair atirando aí. Aí eu atiro certo, né? Então, antes de conhecer, eu estaria meio que atirando para tudo quanto é que é lado, é isso? É, dentro dessa pergunta, eles falam, quanto eu devo ter de dinheiro para gastar? Isso vai depender do seu orçamento, mas mais importante do que o investimento... É você, como você bem disse, é você dar o tiro certo, é você utilizar a mídia certa. Muitas vezes um panfleto, muitas vezes é, você comprar um espaço numa televisão de, dessas de drogaria, por exemplo, funciona perfeitamente bem, vai depender do negócio que você lida. Então, numa drogaria, se você é uma fisioterapeuta, tudo bem, é perfeito, bate, drogaria, fisioterapeuta, tá? Ah? Então, isso funciona bem, que quem está quem na drogaria, provavelmente, vai achar interessante ou, importante, é, vai anotar lá o telefone do, tera, do fisioterapeuta. Isso vai, isso vai, né? O seu armazém, a sua, a sua, o seu supermercado, né? Então, nós temos aí vários formatos de mídia que são perfeitamente adaptáveis. E a internet hoje é um dos meios mais baratos e talvez um dos meios mais eficientes e eficazes para a gente ter sucesso no uso da nossa comunicação. Gostei disso aí, viu? Eu vejo até aqui o nosso caso na, na rádio negócio fechado, onde nós optamos em ir, em, em vir para a internet, né? Que é um meio que a gente tem aí feito um, o próprio grupo negócio fechado, né? Faz muitos, faz esse trabalho dá esse suporte tudo aí para as empresas através das da, da via online, que é uma ferramenta hoje em dia, Rogério. Eu acho que com essa pandemia, me corrija se eu estiver errado. É, se tornou aí talvez um dos meios mais fortes ou mais forte com essa questão de streaming hoje em dia que também está muito popular né é, no mundo inteiro então é, é, acho que não dá para voltar mais não ou tô errado Rogério não dá para é, é, realmente a essa mídia hoje a mídia o streaming né esse tipo de mídia é, é, online ela é o futuro tá? Então, a gente vai ter aí todas as formas, eu, eu gosto muito da internet das coisas. Então, onde você tocar, você uhum. pode ter ali uma mensagem de, de, de comunicação, de propaganda da empresa. E outra coisa que é muito bacana, se você pesquisa lá, quer comprar um tênis, você vai ter aquele um tempo muito grande as, as empresas te oferecendo. Se você não quiser, você vai lá, dá um toque e fala, não quero mais, já comprei. Então, esse tipo de insistência na mídia, ela é fundamental dentro de um limite né, de dar paciência do, do consumidor, ela é fundamental e não tem volta. Agora, dependendo da capacidade, dependendo do, da, do orçamento, você pode utilizar outras formas de mídia. Né? O velho panfleto aí em cima do balcão ainda funciona, mesmo em Boston, porque a gente vai ter ali, o cara está saindo ali um pouco preocupado com determinada coisa, ele vê um, um panfleto e fala, pô, consegui aqui, um, um chama marido de aluguel aqui, né? consegui um cara que vai consertar a pia lá em casa. Então, são coisas... Que, que o orçamento é tão pequenininho, mas também se, é, você pode utilizar uma mídia também de, de, de pequeno valor. E isso pode gerar resultados. O que é importante da mídia é que ela gere resultados. Não que você faça um estardalhaço, que seja criativo, bonitinho, não. Ela tem que gerar efetivamente é, resultados. Agora, nessa conversa que a gente está tendo aqui, o cara que está aí, né, meio encafifado na cabeça e aí como é que eu faço por onde eu começo ele já me deu aqui alguns guias e tal algumas dicas e tal mas qual que é um, um pode ser assim o um meu diferencial nessa nessa história toda aí né como é que eu acho esse diferencial como é que eu como é que eu tenho esse insight como é que funciona como é que eu consigo encontrar esse esse diferencial é uma coisa que eu tenho dado uma puxada de orelha aqui em muitas empresas né nas pequenas empresas principalmente dos empresários é porque eles entram no mercado, e aí vai um toque para todo mundo, o pessoal entra no mercado dentro de um padrão. Esse padrão não resolve. Eu sou igual a todo mundo. Não, faz o seguinte, você é melhor em quê? Qual é o seu diferencial? Você não precisa ser um, um, um novo criador da Microsoft, não. Você precisa ser melhor do que os seus concorrentes mais próximos. Começa assim, começa tendo o diferencial, Começa tendo ali uma, uma gentileza maior por parte dos seus funcionários, começa ali embrulhando as coisas dos seus é, clientes, comece tendo alguma coisa, uma qualidade superior no seu produto, se você é um fabricante. Pequenas diferenças fazem a empresa ter sucesso. À medida que ela vai crescendo, eu vou mudando esse diferencial. Então, essa é a questão. O pessoal, quando fala nessa questão, como é o diferencial, fica achando que tem que fazer um milagre. Não, você pode continuar no mercado, pode continuar ali naquele segmento, e só que um, um detalhe, tenha alguma diferença que, sob o ponto de vista do cliente, é, seja marcante. Ele queira voltar em você, ao invés de voltar no outro, que faz a mesma coisa que você, só que sem o seu diferencial. Gostei aí, hein? Dicas muito interessantes. Para você que está começando, você que já está no business, você que já está aí... É, nesse mercado, né, já está trabalhando. Como você vai fazer? Agora, para gente que está falando aqui, para essas pessoas que estão de repente começando, Rogério, é, onde é que tá, onde estão os clientes, né? O pessoal tá aí, tá, mas eu estou começando e não sei o que. Como é que eu vou achar os clientes? Como é que eu vou fazer? E aí? É, essa é uma outra questão importante você abordar, é, porque é, o cliente não, muitas vezes, ele não está onde eu estou. O cliente está onde ele quer ficar. Cabe à empresa, cabe ao empreendedor identificar esse cliente, buscar esse cliente, ir atrás desse cliente. Uma das formas é através da mídia que nós falamos agora há pouco. Uhum. A outra é ele fazer pesquisas, ele circular pela região e buscar, identificar o seguinte, que tipo de, de, de produto eu ofereço qual é o cliente mais adequado para que queira comprar o meu produto? E você precisa ir atrás. E a internet, mais uma vez, como você bem disse, é um dos instrumentos mais interessantes. Hoje nós temos aí a, é, a, é, apps, né? temos aí programas que nos ajudam profundamente nisso. Né? Você pode buscar perfis de clientes e isso facilita muito, porque eu não posso ficar assentado esperando o cliente vir me buscar, vir atrás do meu produto. E muitas empresas, por incrível que pareça, Freely, Fazem isso. Bom, não, não, não tem cliente, Rogério, mas aí O que, que você está fazendo para buscar o cliente? Não, é, eu estou aí vendo o que, que eu posso fazer. É, não, você tem que fazer um estudo, você tem que buscar, identificar o perfil e ir atrás desse cliente e falar, cliente, eu posso te oferecer alguma coisa. E essa coisa vai ser o que vai realmente é, resolver o seu problema, que vai te dar a maior conveniência. Esse cliente vai ficar apaixonado por você. Legal, hein, essa conversa aqui que a gente está tendo esses insights que o pessoal chama, né? essas, essas dicas, essas é, que você está dando aí, porque são coisas muito interessantes. E você dizendo aí que muitas das empresas não fazem, não estão fazendo o simples, né? O básico é isso? Exatamente. Você não está muitas vezes a empresa está ali parada. Eu fico é, super preocupado. Eu vou andando, como já disse para vocês, eu vou andando pela rua verificando. Você vê aquela loja vazia, aquela coisa ali emagrecela, sem um cliente dentro, aí já entra e pergunta, vem cá, o que você tem de diferente? Eu, eu sou o cara de pai, eu pergunto, o que você tem de diferente? Não, aqui eu tenho esse tema, esse tema todo mundo tem. Ah, mas eu tenho um preço, esse preço todo mundo tem. O que você está fazendo para diferenciar? E outra coisa, é, Rogério, não tem cliente aqui. Você tem, você tem pesquisado na internet? Você tem buscado? Você tem andado? Você tem feito um trabalho... De, de caça, entre aspas, né? de caça ao cliente, nós temos que caçar o cliente, o cliente está esperando uma solução, o cliente tem uma série de problemas e muitas vezes a empresa não aparece, eu não vendo porque eu não procuro o cliente para resolver o problema dele, ele não sabe que eu existo, porque eu não fiz a campanha lá, então eu fico ali com aquela loja ali, triste, fechado, naquela avenida bacana, muitas vezes pagando um aluguel caro aí em Boston, ou aqui no Brasil, né, em São Paulo, Belo Horizonte, e esse erro vai continuando, o tempo vai passando, eu vou investindo errado. Eu vou pagando aluguel, eu vou pagando funcionário, mas o fundamental eu não fiz, que é comunicar e que é buscar o cliente. Olha aí, para você que está acompanhando o nosso programa, meu amigo, vale a pena mesmo você que está aí ligado com a gente, você que está assistindo. Agora você pode pegar o seu telefone e entrar em contato com o Rogério. Ó. Você quer? Gostou? Quer saber mais? Quer trocar uma ideia com ele? Procure ele aí na internet é, Mande uma mensagem Como é que aí são as suas redes sociais, ô, ô Rogério? Como é que o pessoal te acha fácil aí? Porque tá falando aqui, beleza, daqui a pouco você vai embora Aí o pessoal fica aí e fala Meu Deus, cadê o cara? Cadê só semana que vem que ele aparece? Não, vamos dar um jeito de achar aqui o Rogerão De repente, se você que tá acompanhando o programa Quer estreitar essa conversa Porque O que ele tá falando aqui, gente, são coisas que dependem é. Unicamente de você Que tá acompanhando aí o programa, né? Você vai precisar Rogério, a pessoa vai precisar sair do seu comodismo, não é? Vai precisar, é, é, vou usar aqui uma expressão, né? tirar a bunda da cadeira, né? Exato, você, você pegou o um ponto fundamental. Vou falar três coisas que é fundamental dentro disso aí. Atitude, arte e processo. Boa. Atitude, sair da cadeira, tirar a bunda da cadeira e partir para campo. Você já tem um não. Garantido na sua vida. <risos> Boa! Então, por que não buscar o sim? Se você ficar parado dentro da sua loja, dentro do, do seu ponto de venda, com a sua maleta ali de ferramenta na mão, você já tem um não. Lá, não. Agora, vai procurar. De repente você acha um sim de um, de um cliente interessante. Esse cliente te indica para outros. Esse é um processo fundamental. Tem que tirar o bumbum da cadeira e partir para campo. E não tem é, orgulho, não, vai buscar, bate na porta. Uma delas vai se abrir para você, por mais difícil que estejam os tempos. Tem clientes precisando das coisas. Tem um monte de cliente querendo você agora, o empresário, e ele está aí parado. Atitude e arte. Arte é o que você sabe fazer. Arte é o seu relacionamento. Arte é você fazer bem feito e acima das expectativas do cliente. Olha, gente, tá aí, ó, tá vendo? Você que tá aí acompanhando o nosso programa, não tem que ficar desanimado, não. Você tem que tirar dessa cartola, dessa, dessa bolsa sua aí, coisas novas. E você tem condição pra isso. Você precisa acreditar em você, né? E aqui não é conversinha fiada, não, chavão. É de fato, se você não, não confiar em você e você não fazer a sua parte, ninguém vai fazer, né? Então, faça a sua parte aí, vai pra cima. Agora, é, nós estamos falando aí né, dos clientes e tudo mais, você também abordou essa questão do, dos concorrentes, né? É, vamos ainda nesse assunto falar de reduzir os custos sem prejudicar o marketing. Você falou, ah, vamos ver um orçamento aqui para investir lá e tal, mas como é que eu dou essa cortada, essa peneirada sem gastar muito? É, como diz o outro, né? Eu vou... Cobrir o, o rosto, né? A cabeça, e vou tirar do pé, ou vou cobrir o pé, vou destapar a cabeça. Como é que é essa mágica aí? Como é que isso funciona? É o cobertor curto, né? É. O grande erro que se comete é aquele, o seguinte: todas as empresas, e eu tenho visto isso ainda até hoje, né? A gente já vem falando nisso há anos. As empresas, quando passam por um aperto financeiro, como agora na pandemia, a coisa não foi bem, nós estamos saindo dela, graças a Deus, mas. A primeira coisa que os empresários mais inexperientes ou que estão começando a fazer é cortar as verbas de marketing, é cortar o treinamento, a capacitação dos vendedores. É Agora, você está pegando o seu, a sua arma principal e te guardando, e tirando uh, uh, o dinheiro, tirando a verba, né? da onde você talvez tivesse que colocar mais nesse momento. Nesse é, momento pandemia, que você deve reforçar a sua campanha e você deve reforçar o seu treinamento, você deve limpar a sua placa, trocar para uma placa nova, se mostrar para o mercado. O que, que o pessoal faz? Mantém ah, o cafezinho, mantém o ar condicionado, mantém ah, um monte de, de coisa que poderia se encortar e fortalecer o marketing. Uma outra coisa que eu queria comentar, Freire, aproveitando a sua pergunta, é que é o seguinte, custos, você não corta hoje nem amanhã, custos você corta todos os dias. A coisa de cortar custos ela tem que ser uma coisa comum na empresa, diária. O que, é que eu posso fazer? Cada segundo que eu ganho, cada prego que eu deixo de, de usar por um processo mais inteligente, eu estou gerando custos. Eu estou reduzindo custos. Eu, eu tenho que, cada dia, gerar menor uh, custos, aumentar uh, essa, essa, essa verba né, que eu deixo de gastar erroneamente e jogar para os meus clientes e jogar no marketing para que as pessoas possam conhecer melhor a minha empresa, eu tenha maior competência de marketing na minha empresa. O que acontece na, na verdade hoje em dia, vai aí a dica, é o contrário. Rogério, você está completamente certo do que você está dizendo. Eu vou dar, vou falar um pouco da experiência que eu vi aqui em Boston, né, e aqui nos Estados Unidos de forma geral. Vou dizer aqui a comunidade brasileira, vou usar a nossa comunidade porque é o que eu vi de perto, né? 90% 99% fez isso que você está dizendo, né, tirou a verba de, de, de, a gente entende, né, no caso de marketing, de propaganda, e não sei o que fez, né, talvez querendo ali não gastar, não querendo, né, guardar o seu dinheiro porque não sabia o que iria acontecer, mas muitos nem sequer conversaram com, sei lá, a, a mídia ali, né, falou, o que, que dá para fazer? E aí, você pode me ajudar? para continuar batendo na tecla ali da sua empresa deixar martelando, né? Eu me lembro que nós aqui do grupo nós fizemos o seguinte, nós fizemos para todas as empresas que estavam com a gente, a gente é, continuou fazendo, né? Independentemente de qualquer coisa, a gente falou não, nós vamos continuar porque esse é um momento que precisa. Mas eu acho que eles não entenderam isso Rogério que você está falando agora. Pode, pode, pode comentar se você quiser, fica é, à vontade. É, é, é... É exatamente, a ânsia de cortar a verba de marketing parece que é uma coisa do DNA das empresas. É. Tem que ser cortado, você precisa recuperar essa, essa mentalidade que acaba levando a sua empresa para caminhos não adequados. O melhor caminho é de você ir atrás do cliente, é de você se mostrar, inclusive e talvez até mais, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de dificuldade, em qualquer outro momento de dificuldade, inclusive independente do governo. Boa! Ah, um governo X, tem um governo Y. Então, eu vou ficar... Quer dizer, eu, nós precisamos parar de arrumar desculpa. E uma coisa que eu aprecio muito é o suor. O suor do vendedor com a mala na mão. O suor daquele site que está ali, que cada dia eu busco melhorar mais. Porque tem clientes que entram no site e ficam perdidos no site. Ah, o menino, o menino também, o um rapaz lá que mexe no programa, que faz o um negócio, ele também está apertado. Uhum. Vem cá, você diz, vamos negociar. Vem cá, ó, eu estou sem dinheiro, você também está. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar. Eu te pago um pouco menos, ou você me dá um prazo. E vamos melhorar o nosso site. Ó, você é o instrutor, você é o consultor. Faz o seguinte, você está em Boston, vem cá. Vamos fazer um treinamento da nossa equipe. Aproveitar que está todo mundo meio parado e tal. Vamos treinar a equipe. Aqui que o pessoal faz? Corta a verba. Exato. E joga. Mas outras coisas que Exato. não são fundamentais, Isso. Você, você corta o coração da empresa. Exatamente. A educação não vai bater com tanta força mais. Agora, você dizendo isso aí, eu, eu, eu, eu dizendo que eu vi isso em 99% da comunidade aqui. Eu tô dizendo do, do, do quintal de casa aqui, eu vi isso. Né? Tem aqueles que continuaram, porque entendem isso, né? Tem aqueles que, f... que continuaram, que sabem da importância disso e talvez tenham um conhecimento de marketing um pouco mais, um pouco maior, né? Enfim, não sei. Mas eu vi principalmente isso na comunidade, só que. É, eu não vi isso nos grandes, eu não vi isso nas grandes empresas, porque eu acho que a mentalidade deles eu, sobre marketing já está formada e já sabem o que querem, como fazer e como agir diante dessas coisas. Então, eu não vi isso nos grandes, viu, ô, ô, ô, Rogério? A propaganda da Comcast ex-finery de internet aqui continuou rodando, né, a propaganda, sei lá, da Coca-Cola continuou rodando. A propaganda da Johnson Johnson continuou rodando. né Enfim, aí no Brasil, eu não sei quais são as marcas, né mas continuou rodando. É, continuou. Continuou. Então, assim, os caras têm essa sacada, né? Porque não pode cortar ali. Talvez negociaram por trás, fizeram alguma coisa, né? Enfim, é, mas continuaram, né? Não é isso? Sabe por que as empresas não cortaram? Hum. Essas empresas não cortaram porque elas já, já, já fizeram isso no passado. Boa, e já se boa. deram mal no passado. Boa. A experiência é que sim, o marketing tem uma coisa bacana, que a cada erro, a cada venda perdida, a cada propaganda que você não faz, a cada é, é, é, investimento que você deixa de fazer em marketing, você perde. Essas empresas, como a Coca-Cola, como a empresa que você citou, as empresas aqui no Brasil, as grandes empresas, Magazine Luiza, etc., elas continuaram batendo pesado no marketing. O que, que elas fizeram? Tiraram de outros pontos que podem esperar sim, sim, sim. Tá? e jogaram o um valor naquilo que efetivamente é o um negócio da empresa. Você não pode tirar as armas se você está numa guerra. Oh, já está na guerra, vamos economizar arma. Não existe isso, porque aí você perde a guerra. Sim. Falando, fazendo aí uma metáfora, né? Hum. Então, nós, qual é o nosso instrumento? São os vendedores motivados, capacitados, a nosso, o nosso site, o nosso sistema de comunicação... Então, é o momento, inclusive, de fazer o contrário. E as empresas grandes fizeram o correto, que é se manterem na mente do consumidor. E você? Quer dizer, e o nosso empreendedor? Ele não pode sumir, muito sumiram, como você bem diz, da mente do consumidor. O consumidor passou, estava fechado, ele não está recebendo ali nenhum e-mail, nenhuma carta, nenhuma batida de pó. Eu gosto muito daquele cara, daquela, daquela figura, daquela imagem, do cara suado. Né? tem um filme que mostra isso, aquele cara suado com a pastinha na mão, é isso que faz a vitória muito bacana viu gente, olha, temos várias pessoas aqui interagindo com a gente, muita gente aqui é, acompanhando o programa também é, deixa eu ver aqui eu vou, vou ler alguns comentários aqui o Heraldo está dizendo, tive mais um curso cara, ele subiu aqui, tive mais um curso de marketing grátis através do Rogério e Tobias e do programa Negócio Fechado tudo que ele disse foi visto no curso <risos> legal aí, obrigado pelo carinho o Heraldo tá com a gente o Vitão tá por aqui show, já fiz isso quando tinha empresa no Brasil, confundia muito custo com defesa, com marketing, hoje penso diferente o, o Rogério tá perguntando aqui, eu não sei se, se você vai, vai ter essa resposta mas se não tiver, depois traz ele tá perguntando qual a melhor escolha para vender uh, abrir uma LLC ou uma INC eu não sei se esses termos são aqui dos Estados Unidos ou se estão aí no Brasil também. Se você não, não, não souber, fica tranquilo aí, Rogério. A gente vê depois aqui e tenta achar uma, uma resposta. De Rogério para Rogério. É, eu não sei, Rogério, se efetivamente é, é um, só um nome, se isso é um produto ou uma metodologia de vendas. Se ele quiser depois é, especificar um pouco mais e se for de repente alguma coisa que eu conheço aqui, com nome é. diferente, a gente pode ajudar sim com certeza ô, ô, ô, Rogério, eu vou fazer isso. essa sua pergunta deixa eu salvar ela, porque eu vou, eu vou fazer ela para Eliana né? a Eliana que trabalha com a tá, parceira aqui do nosso programa ela né, é lá da da CSP Innovations é, e aí eu vou perguntar para ela, porque você está perguntando aí o que, que você deve abrir se é uma corporação, se é uma corporation uma INC, se eu não me engano é isso que você está querendo dizer, né? então eu vou tentar, porque ela cuida dessas coisas, né? ela que trabalha com a mão na massa ali, você quer abrir uma LLC, uma corporation, né uma empresa, quer abrir um business, qual é a melhor forma de abrir ou a melhor opção para você? É isso que você está dizendo, né? O, o, e o Vitor está dizendo aqui, ó. LLC e INC, tipos de empresa, registro. Então é exatamente isso e ela faz isso sempre, todos os dias trabalha com a gente aqui, pode te dar essa assessoria, então é, eu vou salvar essa pergunta para fazer para ela, tá bom meu querido? É isso aí, Rogerão. Deixa eu ver aqui, vamos seguindo aqui, com o papo hoje rendeu e a gente está aqui conversando. Vamos, vamos, vamos aqui ainda nesse, nessa pegada, nesses assuntos, né? Trazer aí. A gente já falou de, de reduzir aí os, os custos, né, sem prejudicar o marketing. Agora, como é que o marketing deve usar as vendas e o atendimento? É, uma das coisas, uma das ferramentas, o pessoal confunde também muito, marketing com propaganda, com atendimento. Então, o marketing é um todo, é um, o marketing é uma coisa maior e ele tem como ferramentas, ouvintes e Freelay, ele tem como ferramenta alguns instrumentos, né? Algum, ele tem algumas ferramentas que ele trabalha. Uma delas é, as, é a venda, outra é o atendimento. Então, nós temos várias ferramentas, outra é a propaganda. Então, nós já falamos de propaganda, né? já falamos aí de comunicação. As vendas, eu tenho um carinho é, imensurável com as vendas, porque é a venda que faz a empresa funcionar efetivamente. O marketing faz todo um planejamento, o marketing é, faz aquele trabalho da inteligência organizacional, aquele trabalho de buscar informações, e a venda é aquilo que eu mais sonho, né, que eu mais gosto, é o balcão, é, é, é o site ali funcionando. Eu preciso de gente competente. No artigo de domingo, que eu escrevo aqui para o jornal aqui no Brasil, eu, eu, inclusive eu estou falando disso, né? ah, nós precisamos investir, na equipe de vendas. Nós precisamos ter uma estratégia, uma tática de vendas. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer hoje e amanhã, como é que nossa equipe pode ter motivação, como é que nossa equipe pode ter metodologias, técnicas de vendas que ajudam a vender. Das várias empresas que eu tenho visitado, muitas delas não conhecem as técnicas de vendas. Os caras chegam, o cara é bom, fala bem, ah, então vai para vendas. Não, vendas tem que ter uma capacitação, você precisa dar o cara um livro para ele ler, você precisa treiná-lo dentro de uma sala, você precisa vê-lo funcionando lá para saber se essa pessoa tem é, esse carisma. Carisma é fundamental em vendas, mas não é só o carisma, não. O não ter carisma, eu acho que deve ser repensado, sim. Mas a pessoa com carisma mais técnicas de vendas pode levar... E uma estratégia de, de marketing, olha que essa junção, isso leva a empresa ao sucesso. Vendas é uma coisa que é determinante. Tem um, um pensador que diz o seguinte, dentro da empresa só existe o custo. Pode observar, dentro da empresa você não gera riqueza, dentro da empresa você gera custo. É café, é treinamento, tudo isso é custo. O investimento não, mas tudo, o, o treinamento é mais um investimento. Agora, de onde vem o recurso? Vem da porta para fora. O recurso vem do mercado. Ora, se eu não tenho uma equipe preparada, se eu não tenho pessoas extremamente adequadas... É, com todo o domínio de vendas, como é que eu vou trazer o recurso para dentro da empresa? Então, essa é uma questão fundamental. A mesma coisa, o atendimento. Nós temos hoje pessoas que fazem atendimento naquela preguiça, perfeitamente, ela não tem. Eu estava dizendo no artigo que grande parte das pessoas sentem prazer em dizer, não tem esse produto? Nossa, Deus. Esse também não tem? Aí ela continua sentada na cadeira, num sonho de que aqui eu estou bem. Não, nós precisamos de gente mais agressiva, agressiva, entre aspas, agressiva no sentido de ajudar, né, aquele sangue nos olhos. Cliente, vem cá, eu vou te ajudar de qualquer forma. Eu não tenho esse produto, mas eu consigo, eu, eu, eu consigo uma cor. Tem outras opções, o senhor quer, quer, dizer, todo um preparo, sem estar agarrado igual o pernilongo né, no, no cliente, igual, igual o carrapato né, no cliente. Nós temos que ter o distanciamento adequado. Aí tudo isso aí que eu estou dizendo agora são técnicas já, mas a empresa depende de vendas, a empresa depende de atendimento. E tudo isso só vai dar sucesso se você tiver uma estratégia de marketing, por mais simples que ela seja. Se você queria uma pílula de motivação empresacional, é, é, empresa, como é que é a palavra empresacional? Empresa, empresa, como é que é a palavra? Como é que Empresarial. É? Empresarial. Em tá aí, ó, português correto aí. Ó. Vamos se você queria uma pílula empresarial, de motivação, nessa manhã de quinta-feira, tá aí, meu amigo. para você se animar ainda mais e começar a fazer a coisa certa. Sensacional, acho extraordinário essa conversa hoje, esse bate-papo. É, e eu vejo, assim, muito claramente todos esses erros aflorantes, assim, a flor da pele aqui no comércio no mercado em Boston dos brasileiros. Eu vejo todos esses erros que você disse aqui, que simples, né? Mas às vezes falta um conhecimento, a pessoa abriu ali na raça, e, enfim, né? Tá aí desbravando. Mas se elas, se elas tivessem um pouquinho desse know-how que você acaba de explicar aqui, olha, eu acho que esses business não teriam sofrido tanto como sofreram, né? E estariam numa situação muito melhor hoje, é, até a partir de agora, nessa né? pandemia que tá aí relaxando um pouco, né, as, as regras de distanciamento, enfim, aquelas coisas todas, né, dentro da pandemia, eu acho que estaria melhor. Né? Mas nunca é tarde, né, então... É, acho, espero que de alguma forma o pessoal veja aí esse programa, os empresários também, e quem sabe no futuro próximo aí você vem para cá pra gente fazer aí um tete-a-tete um, um, um tete com esses business, viu, Rogério? E sentar eles numa sala ali, num negócio bacana, ter um dia de formação empresarial... Porque, repito, eu acho que 90% das empresas aqui não fazem o que você está falando, esse dever de casa. Sinto muito falar com dor no coração que eu falo isso, mas também não os culpo. Aqui o cara vem, trabalha, rala, ganha seu dinheiro, quer abrir a sua empresa e vai, e vai, e vai. E às vezes acha que não precisa melhorar mais, né? Então, é isso aí, Rogério. Vamos lá com a frase da semana, né? Fica à vontade. É isso aí. É, o dia de começar é hoje, a hora de começar a fazer tudo isso é agora. Aí, ó, pronto. Bom, a frase é o seguinte, Freire, é o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Boa, gostei. Tá? E para homenagear os nossos empreendedores, empreendedor é um inconformado que ao invés de reclamar, parte para a ação, insistentemente. Caramba, profundo isso aí, hein? As duas, viu? Profundo. Ou seja, de grão em grão a galinha enche o papo, não é isso? De, do, do, do, do, Exato. No, no popular. Tem que ter uma força constante é. né? e cada vez mais estar aí com esse, com esse sol no coração, essa luz, essa força para conseguir resultados. É metodologia, mais arte e vontade e suor. Eu confio muito no suor. Senhoras e senhores, Rogério Tobi, aqui no programa Negócio Fechado, nesta sexta-feira, ao meio-dia, 12 pm, 1 da tarde, 13 horas, como você quiser, é, vai estar aqui na TV Negócio Fechado, na rádio Negócio Fechado, então vale a pena você acompanhar, você ouvir. É mais uma aula que você vai ter aí. A gente arranca o professor da sala de aula, traz aqui para dar essa aula para você é, de uma forma extraordinária. Uh, e qual vai ser o tema de amanhã, meu querido? É um tema muito especial e acho que você vai gostar, e os ouvintes também, como ter sucesso no marketing num mundo em transformação. Boa, já gostei do tema. Já gostei do é. tema. Estamos aí. Gostei, gostei, gostei. Amanhã, então, gente, não perca. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários do pessoal. O Heraldo tá dizendo que ó, vai também no produto uh, local e no público-alvo. Às vezes, as pessoas podem ter todo o capital, mas se não souber acertar o produto né, ou o produto, ter o produto certo, e o público-alvo, não adianta nada. Um comentário aí em cima do que você falou aqui, né? O Vitor está dizendo, os business aqui precisam mudar a mentalidade. Ô, Vitor, eu, con eu concordo é, 100% com você. tá vendo? Ó? Não é só impressão minha, não, hein, Rogério? Tá, ó, o Vitor aí... É. Ah, e ele está dizendo, focam no errado, no dinheiro, e não no benefício que podem dar aos clientes. Isso aqui é algo da comunidade imigrante. Eu não sei se as outras são assim, mas a, a comunidade brasileira, às, às vezes, é bem isso que ele está dizendo aqui. Falta isso que a gente está falando, né? E isso aqui não é nenhuma crítica é, destrutiva. Não, é uma crítica construtiva para que você possa melhorar o seu business, e a qualidade, crescer, é, ter mais dinheiro para você poder fazer as coisas. Enfim, ter mais sucesso, como ele, o Rogério bem disse aqui, né? Talvez você não está pegando o grão ali todo dia, né? Você tá pulando, você pega um grão aqui, aí você pega outro grão daqui uma semana, daqui um mês, né? E, e não, todo dia, né, Rogério? Exatamente isso, a gente tem que ter esse esforço constante, é metodologia, é, é objetivos bem definidos, e esse esforço constante, é isso que vai nos levar ao sucesso. Meu querido, te agradeço demais, é sempre muito enriquecedor ter você aqui, no nosso programa já faz parte, é sensacional. A gente estende mesmo aqui o programa, porque vale muito a pena. né E você que está aí assistindo, tomou nota, está aí participando, olha, leve essas dicas aí que eu tenho certeza que vão valer muito a pena na sua vida, viu? Rogério, muito obrigado, meu querido. Estamos juntos aí e espero que um dia realmente possamos estar aí pessoalmente para conversar com, com, com toda a comunidade para que a gente possa efetivamente trocar ideias ao vivo, né? tocando um no outro, Cara, se Deus quiser. Eu, eu acho que vai ser muito legal isso, viu? eu acho que vai ser muito legal e vai enriquecer muito com o que os empresários já têm aqui. Né? Eu acho que vai ser muito bacana o dia que isso acontecer, passando talvez essa pandemia, essas coisas, voltando aí... É, não vou dizer ao normal, mas no novo normal, ou ao normal também, não sei, né? Agora tem visto aí problemas que não pode vir, não sei, uma, tudo muito complicado ainda, mas acho que assim que puder, vai ser muito bacana mesmo a gente poder levar isso para as pessoas aqui, né? Terem esse conhecimento. Conhecimento nunca é demais, viu? Obrigado! Eu que agradeço a todos vocês, agradeço aos nossos ouvintes, e ficamos aí no próximo programa. Um super abraço, que Deus abençoe a todos nós. Valeu, Rogério Tobias, aqui no programa Negócio Fechado. Gente, gostaram? Olha, eu vou ser sincero pra você, eu, eu achei demais. Top, top, top essa nossa conversa aqui hoje, viu? Muito legal mesmo. Obrigado aí ao Rogério, parceiraço aqui do programa Negócio Fechado. Quero agradecer vocês aí que estão acompanhando a gente, agradecer os nossos patrocinadores, essa turma que nos ajuda muito aqui no programa também. Muito obrigado vocês que acreditam, acreditaram, continuam acreditando no nosso programa. Turma da Magui Toyota, 617-697-3106. Ricardo vai estar tá comigo na semana que vem. Uh, quem também está com a gente, CSP Innovations, né? Deixa eu já uh, salvar aqui essa pergunta do Rogério. Já vou aqui, Rogerão, salvar a sua pergunta, porque eu vou fazer aí para para nossa querida amiga Eliana, né? Você que tá aí acompanhando o nosso programa, já tá aqui. Salva aí, produção. Tá salva aqui a pergunta do nosso amigo Rogério. Então, se você quer fazer a sua, quer abrir a sua empresa, quer, como é que eu posso dizer, né? Ah, quer ter sucesso nos seus empreendimentos, né? Bom, vai lá, procura a Eliana, faça a escolha certa do tipo de business que você quer abrir, de acordo com as suas necessidades, aí você vai procurar procura o Rogerão, meu amigo, que ele vai te ajudar é, assim, de uma forma tremenda, né? Com noções, você tá louco, muito bom. Então, a Eliana tem feito um trabalho muito bacana e agora na, melhorou ainda mais porque tem uma filial, isso mesmo, em Weymouth, número 15, da Union Street. O telefone é o 508-536-9495. E também está com a gente, doutora Hannah Crispin, 617-421-9090, 617-421-9090. Você que está acompanhando aí o programa Negócio Fechado. Também agradecendo a Nivaldo Guedes Imóveis, sempre com muito prazer que eu falo aqui da Nivaldo Guedes. Amanhã nós vamos ter uma entrevista muito bacana. Nós vamos ter a doutora Camille falando de condomínios aqui no programa. Ela, ela cuida... Dessas, dessas questões no Brasil Para Nivaldo Guedes Imóveis Então assim, vai ser uma entrevista Porreta amanhã no nosso programa o Telefone de Nivaldo Guedes é 617-387-4700 E claro, se você ainda não fez O Censos 2020 O prazo foi estendido E você ainda pode fazer Sim senhor, não deixe para depois Faça o Censos, eu tenho certeza Absoluta E você que está acompanhando aí o nosso programa você que está aí ouvindo o nosso programa, é, vai estar ajudando, a comunidade vai estar ajudando aí, o seu próximo a fazer o censo, né? é muito importante, gente, é repre... representatividade, é isso, você pode fazer até mesmo pelo telefone, ou você pode fazer isso, o censo também, online, é, www.maiscensus2020.org muito fácil, muito simples, é, não deixe de fazer, é isso, Estendemos aqui o nosso programa de novo. Tá virando moda, hein, produção? Estendendo todos os dias aí, hein? Vamos que vamos. Pô, mas hoje o assunto tava sensacional, né, gente? Muito bacana, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Eu volto se Deus quiser amanhã com muito mais. Valeu, gente. Tchau pra vocês. Tchau, tchau, tchau, tchau. Tamo junto. Eu conto, eu conto, eu conto, eu canto, eu conto. O Censo 2020 já começou, você brasileiro que mora nos Estados Unidos pode e deve participar dessa contagem, que é muito importante para a representação da nossa comunidade. Ao receber o envelope do Censo, siga todas as instruções. Você pode responder o questionário pela internet ou por telefone. Sua participação é fundamental para garantir ervas para saúde, educação e transporte. Não importa os seus dados imigratários, vocês devem ser contados. Para responder em português, liga agora 844-474-2020.